pessoal, hoje o vídeo vai ser Conhecendo o Tinga, mostrar um pouco pra vocês. Aí a gente vai caminhar agora de manhã, eu e minha querida amada. Oi. oi. <risos> que tá um pouquinho solenta, eu também tô, mas já já o som não vai passar. Tá filmando toda a árvore? Acho que não. Né? E a árvore. Vê se você tem é direito essa coluna. <risos> <risos> Muito bem. Essa é uma das áreas mais ruitas que eu já vi na minha vida Que bonita cara Olha aí Vitor Essa aqui a gente fala sempre do time Então vamos Não, é o Vitor que tem uma moto lá em Castanhal. Estacionamento A gente não tem que se alongar antes Pra lá. pra lá né? E aqui é a entrada, não sei se o angustiado. Que bonito. O a Almeida da Ara... Araracanga. Parece um olho de mosquito né? É verdade. É. Uhum. Tiraram o carapanã, você não tá a medo dos açais. Açaí. Acho que é o açaí. <risos> tem inventado o nome já. é Acho que é pro carro não entrar, né? Só quando com... tem evento. Né? Aqui os lagos. O book is on a table Como é? A table for 3 ah, <risos> Café do lago, Bora por aqui Aqui a obra de arte que o cidadão inventou Carapanassa. A gente vai ter uma raqueta lá também só saia não <risos> Encheu demais. Olha que vista. Muito bem. Pois é. Não tira a foto lá porque você não Vamos pode bater. pegar até tanto. Teta... Só na É só a roda que precisa ou é aquela bala de ferro toda? Só todo? uma roda, mas tem que saber o tamanho dela para ela não ficar desproporcionada. Eles foram autorizados e né, a gente. o um que? Eles foram autorizados e né, a gente. É verdade. a gente vai fazer o, o, o, o errado na né, boca. Olha só o espaço que tem para descansar. Vai botar Faltou fazer assim. Né? <risos> <risos> <risos> <risos> que massa as coisas. Ah, Sabe aí?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 cavalo que não é, não é? que às vezes eles não, eles não entraram por ali? Quando eu e o Nolata a HB a gente vê que tem muita trilha que dá para a Celpa. É? Dá para eletro... sei o O Seasa. colocar para lá. Pra Peguei. Vou, vou bem aqui na beira esse aqui é o lago do Tinga, que é, esse é um dos lagos que abastece a cidade de, de água potável, a água é tratada e depois eles mandam para sujar de novo no estuco, chega, chega em casa toda suja a água, muita matéria orgânica, tem uns peixinhos, cuidado para não cair nada, depois lá, o que que tem? Só trilha para bike. É. O cara tava na trilha de bike. Ele é. Colocou, uh -huh. Ele tava sozinho, com um monte de equipamento. Você tecnologia, aí ele fazia assim... Aí ele corria da gente. Aham. Uh -huh. Ele, olha, levou acho que, sei lá, 15 minutos pra gente alcançar aí ele correndo. Foi mesmo? Correndo, ele corre para Passando o cone, é trilha pra parte, pra quem quiser caminhar, tipo aquele carinha, acho que ele vai na parte, para na estrada da Seasa. É? Uhum. Mas é muito bom, é a mesma coisa, acho que... Tipo, vocês foram lá de bicicleta? Fomos. Foi lá que vocês encontraram o cara e falou que não tá nem na metade ainda. Sim. Acho que chega quando a gente chegou aqui, foi como se a gente tivesse chegado lá, gente, de alívio. Uhum. É ego, sério. Oh, oh, oh, oh, Que ainda tem a volta, <risos> mas a gente está inteirão. Acho que descansou. É descansamos porque a primeira vez a gente veio no, no 12 mesmo. Aqui a gente pode fazer vídeos assim e não se preocupar com os malacos, mas é isso, a né? gente dá tempo porque o malaco não quer ter trabalho pra saudar, ele. É a gente dá tempo um bocado ainda. Olha um pouco aí a frente que dá tempo. Tá vendo? Agora é o início do final, então voltando agora lá pra, pra frente. Até mais, agora a gente grava um timelapse lá na na frente com aquela árvore grande.